Na hora de estar tá comprando um microfone, sempre é muito bom estudar qual é o tipo de produção que você vai fazer antes de comprar esse microfone, né? Porque você pode comprar um que se adapta melhor ao seu tipo de produção. E hoje eu tô aqui para mostrar para vocês esse headset aqui, que é muito indicado para você que faz vídeos em movimento, né? E não quer utiliza, utilizar um lapela, porque vai que você faz algum movimento brusco, né? E aí o lapela e acaba pegando na camisa gerando ruído isso não é nada legal né na hora que você está fazendo um vídeo profissional um vídeo aí mais comercial para o seu tipo de cliente por exemplo se você é um personal trainer e quer mostrar algum tipo de exercício para os seus alunos é muito legal você estar tá adquirindo um headset né porque aí primeiro que não vai pegar o, o lapela na sua camisa gerando ruído né segundo que se você comba com esse Pequenininho aqui que é o Portable Base 7 da é o sistema wireless da Sennheiser, Você pode transformar esse headset aqui em um headset sem fio, né? Porque ele vai ter só o fio do próprio headset mesmo. E aí vocês podem colocar isso aqui no bolso e trabalhar sem problema algum. E a gente tem diversos tipos de headset, como esse aqui na loja, tá? Tanto com plug 3mm e meio que você pode estar tá utilizando com o Portable Base 7, como os que tem entrada mini XLR. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, a gente já fez um vídeo sobre o Portable Base 7 e o Portable Interview 7, eu convido vocês a assistirem esse vídeo, convido vocês também a conhecerem a linha wireless da Sennheiser, né, que transforma os microfones em microfones sem fio, e se você gostou desse tipo de conteúdo, comenta, curte, e não se esqueça de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.